Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e eu, mais uma vez, estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o vestido de noiva casando uma princesa, que é esse aqui, ó. Olha só que lindo que é esse vestido. Olha só, gente. Que maravilhoso que é esse vestido. Então, hoje a gente vai estar tá fazendo... Esse vestido aqui, casando uma princesa, olha a Grinalda, né? Olha os detalhes desse vestido, gente, olha os detalhes. Olha a manga desse vestido. Então, é um vestido muito lindo, muito, muito lindo. Esse vestido aqui é o nosso quarto vídeo do mês das noivas, pra gente dar continuidade ao nosso mês das noivas. Nós estamos no mês das noivas, mês de maio, mês das noivas, mês das mães. Então, a gente vai estar tá ensinando pra vocês... Pra fazer esse vestido aqui esse vestidinho aqui olha só o charme que é esses vestidos é um charme e não é muito difícil de fazer não gente é bem facinho de fazer e rapidinho tá bom vamos lá fazer o nosso vestido então mas antes eu gostaria de estar tá pedindo para vocês que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações, assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado, ok? E também compartilhe o nosso vídeo, assim você estará nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. E você que chegou aqui agora, não conhece o nosso trabalho, faça um tour pelo nosso canal, ok? Nós vai em vídeo, a gente tem muitos vídeos ali. Tem vídeo de fantasias, de cama, de roupas quentinhas, de roupas para menino, para menina, de roupa de Páscoa, de roupa uh, para o verão, mais fresquinhas. Então, vai aí em nossos vídeos aí e faz um tour aí, tenho certeza que você vai gostar, ok? Se não é inscrito, aproveita e se inscreve, tá bom, gente? Ative, não esquece de ativar o sininho, assim você será notificado quando eu fizer vídeo novo. E também, pessoal, falar do nosso grupo online. Se você não participa do nosso grupo online, venha participar com a gente. Como funciona o grupo online? Você paga R$ 35,00 a primeira parcela e depois R$ 15,00 todo mês. Mas todo mês eu disponibilizo um modelo diferente, um modelo com todos os tamanhos lá. Fica em arquivos, lá no grupo do Facebook, em, arqui... em arquivos... Fica lá no grupo do Facebook, um grupo secreto, só para quem participa do nosso grupo online. Fica em arquivos, você vai lá, você vai ter uma imensidade de molde em todos os tamanhos. Nós estamos com mais de 20 moldes lá disponível. Você pagando 35 reais, me manda o um comprovante, eu já te adiciono lá e você já pode baixar todos aqueles moldes que estão lá. Então, vale muito a pena, gente. Vale muito! Se você quiser entrar, é só você ir aqui na descrição desse vídeo e no meu WhatsApp me chama, ou no meu Facebook, tem toda a descrição aqui embaixo, no meu Facebook inbox, você me chama e Sheila, quero participar do grupo online e eu vou estar te dando todas as, as informações, ok, gente? Vale muito a pena! Tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça, vamos lá fazer a nossa peça, o um nosso vestido de noiva, ok? Olha aí, o bebê, esse bebê que está aparecendo aí, vestido, o, o nosso vestidinho da Animania, o no, é o nosso molde da Animania, esse bebê que está aparecendo aí, é a nossa Morgana, a nossa Top Morgana. É a bebê da nossa amiga Marli Santos. Olha só que linda que está a nossa menina, Morgana. Então, gente, olha só que maravilha. Eu vou estar disponibilizando esse molde lá no grupo Animania Pet. Tá? A descrição desse grupo está aqui embaixo. Eu vou estar disponibilizando esse molde lá. Assim que o nosso... Canal atingir 1.500 inscritos, eu vou estar disponibilizando esse molde para vocês lá, para vocês fazerem esta peça, ok? Estarei disponibilizando lá para vocês assim que nós conseguir atingir 1.500 inscritos aqui no nosso canal, ok, gente? Então vamos lá fazer a nossa peça, vamos lá fazer a nossa peça então, mas antes, roda a vinheta. Então, tá aqui os materiais que nós vamos usar pro nosso vestido de noiva, nosso segundo vestido de noiva. Esse é o nosso quarto molde do mês das noivas. Tá aqui o material que a gente vai usar para esse vestido, que o nome é Casando Uma Princesa, tá? É um vestido lindo, maravilhoso, vocês já viram no início do vídeo. Então, vamos aos materiais. Os moldes, né, que eu já vou mostrar para vocês um a um, mas vou mostrar para vocês... O que a gente vai usar de flores, de uh, os acessórios antes, tá? Então, eu comprei esse, essas flores aqui por metro, paguei R$16,00 o metro. Isso aqui você vai usar pra fazer, ou colocar no vestido, fazer aplique no vestido, pra deixar o vestido mais incrementado. E na grinalda também, né? Caso você não queira gastar com isso aqui, você pode estar tá fazendo as florzinhas com o mesmo tecido do vestido. Para a grinalda e aquela flor que vai no meio do vestido. Olha só que linda que ficou. Se quiserem que eu faça o um, um vídeo mostrando como fazer a flor, é só comentar aqui embaixo. Chega, faz a flor pra gente. Eu faço um vídeo só fazendo as flores, tá? Então, eu fiz as flores essas flores com o mesmo material do vestido, ok? Aí, você vai precisar, então, das flores ou as flores compradas, como eu mostrei pra vocês ali. Por metro, tem de todo tamanho, tá, gente? Ou fazer uma flor grande e duas flores pequenas assim, duas ou três flores menores assim, tá bom? E os botãozinhos, os botões Rita, né? Pra gente colocar pra tá fechando o nosso vestido, você vai precisar de botãozinhos, tá bom? E vamos aos moldes, então, né? Moldes Animania, tá? Esse molde, quando o nosso canal chegar a 1.500 inscritos, eu vou estar tá disponibilizando no nosso grupo a Animania Pet Molde. Um tamanho, esse tamanho, três aqui, eu vou estar tá disponibilizando lá, tá? Quando o molde vai pro grupo Animania Pet Molde, vocês correm e baixem, porque o molde não fica lá. Direto, tá? Não fica lá pra sempre Ele é retirado, tem um tempo de, de validar, tem um, é tempo limitado Ele é retirado pra pôr outro molde, tá? Lá você, no, nesse grupo você não paga nada, é um grupo grátis Porém, os moldes que vão pra lá é mediante as metas cumpridas aqui no canal, tá bom? E lá você não paga nada Os nossos moldes são proibidos de compartilhar os moldes, tá, gente? A peça que você faz com os moldes, você pode vender, você pode compartilhar, você pode tirar foto, você pode fazer o que quiser, pode doar, você faz o que quiser. Mas o molde, o PDF, mandar por e-mail, por WhatsApp, o PDF, o arquivo de PDF é proibido. E o papel de PDF, tipo, ah, eu não posso compartilhar, mas eu vou imprimir e dar pra minha amiga. Não pode, Tá? Isso não pode, nossos moldes, todos eles têm direitos autorais, tá? E se você fizer isso, você vai estar tá infringindo uma lei, né? Se você tem dúvida, você vai lá e verifica o que que é direitos autorais, OK? Então vamos lá ao nosso molde de hoje, que é casando uma princesa. Isso aqui é a gola, tá, gente? Isso aqui é a gola. Ó, a gente vai usar cetim, tá? A gente vai estar tá usando, tá? Você vai talhar duas vezes, tá? No cetim a gola. Essa aqui é as mangas. Eu fiz no cetim. Você pode também estar tá fazendo com o barradinho. Pode estar tá fazendo com outro tecido, né? Pode estar tá fazendo na, nesse tecido que a gente vai fazer a, o, a, a parte de cima do vestido, né? Mas eu fiz também de cetim, tá? Quatro vezes as mangas, tá? As saias. Essa é a saia um de cetim. Duas vezes, tá? Dobrada. Saia 2, cetim, duas vezes dobrada, tá? Tá? Esse aqui é o saiote. O saiote você não precisa estar tá usando cetim, você pode estar tá usando outro tecido leve, tá? Por quê? Porque ele vai, vai as sainhas ah, franzidas em cima dele, para costurar em cima dele, para dar uma armação legal pro teu vestido. Se você não quiser fazer o saiote, fica a teu critério. Eu acho legal, tá? Eu já ensinei no outro vestido como faz esse saiote aqui. Então, esse aqui é o nosso, nosso saiote, você... Talha uma vez dobrada. E essa aqui é as sainhas que vão no saiote, tá? Você vai talhar quatro vezes dobrada, tá? Vamos, Então, vamos ao corpo. Frente. Não precisa ser cetim se você tiver outro tecido, tem que ser um tecido leve. Você talha num tecido mais leve. Mas, aqui eu fiz no cetim Duas vezes no cetim a partir da frente... E duas vezes aqui no bordado, tá? O meu bordado, ele já tem o cetim. Ó, eu já comprei ele com o cetim. Caso não tenha, o bordado não tenha o cetim junto, você pode tá talhando mais uma vez para daí aplicar o bordado certinho, tá? Mas aqui eu talhei duas vezes no bordado e duas vezes no cetim, tá? Parte das costas. Aqui eu talhei uma vez no cetim, uma vez no bordado. Dobrado, Tá? Aqui eu talei duas vezes no bordado aqui pra mim fazer as. A, a, pra mim fazer os lacinhos que vai do lado, tá? Então, esse molde aqui não tem, no, no molde de vocês, não vai ter, mas é bem fácil fazer só um quadrado, você talha quatro vezes o quadrado, se não, um retângulo assim, pra você dobrar, e daí, um dois filetes pra você tá fazendo o lacinho, tá? No bordado, parte da grinalda. Bonezinho, eu não talhei a aba do boné, porque esse, esse modelo eu gosto de fazer sem a aba, mas no molde tem a aba também. Se você quiser fazer com a aba, beleza, tá? tá é a mesma coisa daquele outro nosso um, outro modelo, é a mesma coisa do outro modelo que eu fiz o vídeo aqui. Então, esse, esse molde aqui você vai talhar duas vezes, tá? Dobrado aqui. A grinalda, né? A grinalda você pode talhar quantas vezes você quiser no tule. Quanto mais, mais bonito, tá? Eu talho duas vezes no tule e uma vez no bordado, né? Na renda, uma vez na renda. Eu sempre coloco duas vezes no tule e uma vez na renda, tá bom? Então, esses aqui são os nossos moldes que nós vamos precisar para fazer o nosso vestido casando uma princesa. Nosso vestido de noiva. É o nosso segundo vestido do, do canal, nosso segundo vestido de noiva do canal, ok? Mas é, já é o nosso quarto molde do mês das noivas. Vamos lá fazer a nossa peça então. Primeiramente a gente vai até na overlock para juntar essas saias. São duas saias, né? Cada uma. Então a gente vai juntar no avesso uma saia com a outra na overlock. Eu faço isso, tá? A gente, você pode estar tá fazendo na reta também. As duas saias na overlock. Já vem para mostrar para vocês como ficou. A gente também vai estar tá aproveitando na overlock e passando uma costura aqui, isso tudo para adiantar para o nosso vídeo não ficar muito longo mas você pode estar tá entrando aqui me perguntando, Sheila, como você fez isso? que eu faço um vídeo só para você, mas eu acho que não é a necessidade, né? são todos espertos, você vai conseguir visualizar o que eu fiz aqui então aqui a gente vai passar uma costura aqui, ó eu vou, na overlock, passar uma costura aqui, tá, gente? Aqui. para daí virar e pregar na peça, ok? Então, isso a gente vai fazer na overlock também. O que mais a gente vai fazer na overlock? Vai juntar as mangas, tá? Vai juntar as manguinhas. A gente vai juntar as mangas. Então, você vai passar uma costura aqui aqui e aqui, vai deixar essa parte aqui livre, porque você vai virar a peça, vai deixar essa parte livre pra nós pregar na peça, entenderam? E daí, vamos pré e daí, vamos pregar na peça aqui, frente na frente, costas nas costas. Mas, eu vou juntar na overlock essas partes aqui, tá bom? Já trago pra vocês também... Mostrando como ficou. O que mais nós vamos fazer na overlock? Nós vamos passar uma costura aqui só para dar limpeza no saiote. Só para dar limpeza, né? A gente vai passar uma costura só para dar limpeza na overlock, tá bom? E com as saias do saiote, nós vamos franzir elas. Eu já ensinei como que é que franze na overlock. Eu vou lá franzir elas também, trago para mostrar para vocês como ficou. E depois só falta a nossa frente e as nossas costas e montar a, nossas pe... a nossa peça. Isso aqui a gente vai fazer aqui na reta. Vamos montar as peças aqui na reta. Frente e costa, tudo aqui na reta. Ok? Já vem da overlock com tudo que eu fiz na overlock, mostrando pra vocês como ficou. Então, tá aqui. Pronta, né? Saia dois. Vamos virar no direito. Já, já pregamos uma na outra, ó. Tão vendo aqui? Agora, a gente vai virar no direito. Ó. Saia dois. Pronto. Agora, a gente vai franzir aqui. Vamos dar uma leve franzida, porque ela já é cortada em godê. Então, a gente vai dar uma leve franzida, ok? Na overlock também, gente. Tem vídeo aqui mostrando como franzir na overlock. É só vocês irem em vídeos que vocês vão achar. Aqui tá a saia 1, um, tá? Saia 1. Um. Vamos virar no direito também. Aqui. Vamos lá. Na overlock também dá uma leve franzida aqui. Na boca dela aqui. Uma leve franzida, porque ela já é cortada em godê. Uma leve franzida. Sempre que essa é for cortada em godê, você não franze muito. Aqui está a nossa gola. Eu já passei no overlock, já juntei as duas peças, tá? Vamos deixar aqui, que a gente vai pregar na peça mais tarde. Vou deixar aqui. Aqui está a nossa manga. Também, já passei na overlock aqui, ó, como eu expliquei pra vocês. Aqui, aqui e aqui. Fechei, né? Juntei as duas peças. E aqui, eu passei um overlock aqui pra juntar, pra ficar mais fácil depois pra pregar. Aí, ficou assim. Lembrando que a nossa peça, a nossa manga, ela tem frente e costa gente. Frente e costa ó. Parte mais bicuda é... Frente, parte menos bicuda, é costa. Se você tem dúvida, você coloca o teu molde em cima da manga pra tirar teima, tá? Assim, você tira a teima. Parte mais bicuda, frente. Parte menos bicuda, costa, ok? Então, essas são é as nossas mangas. Agora, a gente vai pré como a gente vai fazer com a gola também. Que a gente vai pré -espontar. deixa ali para depois onde e juntar com a peça, pregar na peça. Aqui tá o nosso saiote, a gente fez uma limpeza aqui, debaixo, né, no overlock. Tá aqui nosso saiote, a gente vai começar com ele também, nosso saiote. E aqui está as nossas saias franzidas, que é essa aqui, ó, filete do saiote. Já estão aqui, ó, franzidas. No tule, franzidas as quatro, tá aqui, franzida. Reserva ali que a gente vai começar com eles. Agora, a gente vai lá no veloque de novo e vamos franzir essas duas saias. A saia um e a saia dois, dá aquele leve, leve franzida nas duas, porque as duas vão ficar assim, ó. Né? Então, vamos dar uma leve franzida nas duas saias. Vamos lá, então. Lembrando que tem vídeo aqui, tá, gente? Vai na galeria de vídeo e olhe lá. Tem vídeo aqui mostrando como franzir na overlock, ok? Aqui está a saia franzida, tá? Já tá franzida as duas saias. Bora, leve franzida, vocês estão vendo, né? Agora vamos reservar essas aqui. Vamos reservar e vamos fazer o saiote, tá bom? Agora, vamos pregar as saias, fazer o saiote. Vamos pregar as saias de tule aqui, gente, ó. Eu já ensinei no outro vídeo como faz, né? Então, vocês já devem saber. A gente vai pregando aqui, tá bom? A gente vai pregando aqui, ó. Uma a uma, tá? Fazendo esse círculo aqui. Pra dar volume, tá bom? vamos fazer então Olha só como ficou, ficou assim Agora a gente vai pegar o outro aqui, ó Pegar o outro aqui Fazendo o mesmo Mesmo, mesmo arco, tá vendo? Ó, vai ficar armado isso, tá, gente? Então, vamos pregar o outro Ó, vai aqui daí Tá? Tá? Vamos lá então. O segundo já tá pregado. Agora, vamos pregar o terceiro. Aqui também. Ó, pregar o terceiro aqui, tá bom? Vamos lá, então. terceiro já colocado agora nós vamos colocar o último o quarto aqui é o volume que vai dar essa saia gente dá um volume muito show de bola Então, tá aqui o nosso saiote pronto. Esse é só o volume que vai dar. Agora, a gente vai até na overlock e vai dar uma leve franzida aqui também, porque ela já tá em cortada, ela já é talhada, já é feito o molde, já é de saia godê. Então, a gente vai dar uma leve franzida aqui, ok? Vamos até o overlock e já voltamos. Então, tá aqui. Uma leve franzida, ela ficou assim. Agora, a gente vai juntar as saias. Vamos pegar aquelas duas saias, saia 1 um, saia 2. Que a gente deu a leve franzida e vamos juntar as saias. Vamos juntar primeiro a saia 2. Primeiro a saia dois. vamos colocar em cima. Vamos juntar com a saia, com o saiote, tá? E depois, a gente vai pegar a saia 1... Um, e colocar com, ah, juntar com as duas, vai ficar mais ou menos assim, olha só que lindo que vai ficar, vamos lá então ficou assim, agora a gente vai colocar a outra em cima, que é a pequena, que é a saia 2, a saia 1, um. a gente vai colocar a saia um Acha o meio das saias, acho o meio, coloca o alfinete, vamos lá, acho o meio, aqui é o meio. Vou o meio dessa aqui, aqui é o meio. Meio com meio, vamos prender com o alfinete. Pra não sair do lugar. E agora, vamos colocar a saia no lugar. as saias ficaram assim depois a gente vai vir com a costura aqui, né? Eu vou ensinar vocês pra deixar franzidinha aqui, Só por enquanto ficou assim reserva, tá? deixa ali reservado vamos despontar as mangas Vamos pressupontar aqui, aqui e aqui, tá? Manga prespontada, reserva também. Então, agora vamos prespontar a gola. Um São para aqui, tá bom? Gola pré espontada, reserva também. Agora vamos fazer o laço. Aqui eu talhei um retângulo, tá? Um retângulo de 23 por 11. 23 por 11, tá? Aqui, dois retângulos, um de 23 por 11 eu talhei, de renda, tá? Lembrando que a minha renda, ela já é acetinada, tá bom? Aí a gente vai dobrar assim e vai fazer os dois lacinhos do que vai no lado. Vai cortar os biquinhos. Cortou os biquinhos, corta, faz um pique no meio. Fique no meio, vira o lacinho. Virou, ele ficou assim, ó, um quadrado, tá? Aí, você vai pegar um filete, vai dobrar duas vezes. Filete dobrado. passar uma costura aqui, ó. O nosso laço tá pronto. Depois a gente vai pregar na saia. Aí, você vai, pode colocar o mesmo brilho que você vai colocar nas florzinhas, ó. Vai ficar lindo, ok? Ok. É isso, vamos fazer o outro laço agora. Tá aqui ó, os dois laços prontinho. Reserva tá. E agora vamos começar no corpo. Pegamos a frente. Da parte de cetim, deixamos a parte, a outra parte de lado, pegamos as costas da parte de cetim, deixamos a parte de renda ali, e vamos fazer a parte aqui. Tá? Tá? Vamos pregar os ombros. Ombro do forro pregado. Se você tem um overlock, você passa um veloque porque... O cetim ele desfia, né? Se você não tem, você passa uma zigue-zague, ok? Vou passar um overlock. Passado o overlock no cetim, reserva ele ali. Reserva essa parte aqui. Agora, vamos montar a peça bordada aqui. Agora, vamos montar esta peça aqui. Peça principal ombros, tá? Vamos pregar os ombros. Mesma coisa, se tu não tem o overlock, passa a zigue-zague, tá? Pra dar acabamento. Aqui passado o overlock e a zigue-zague, a gente vai pregar... As go a gola, tá? Vai pegar a gola. Então, você vai achar o meio da peça. Achando o meio da peça, você faz um pique. Vai achar o meio da gola. Achou o meio da gola, faz um, um pique bem pequeno, tá? E Pique com pique, bora pregar a peça. Aqui no pique, se você quiser já colocar um alfinete, por como a gente tá trabalhando com cetim, ele sai muito, ele mexe muito do lugar. Então, o bom já é prevenir. Coloca um alfinetezinho ali, que daí ele não sai do lugar, ok? Tá aqui a gola pregada. Agora, vamos pregar as mangas aqui. Lembra que as mangas têm frente e costa, tá? Então, frente é essa parte mais bicuda aqui, costa é a parte mais arredondada, né? Então, frente é aqui. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar o meio dele, o meio da manga, tá? O certo até é você fazer um piquezinho, Meio da manga, faz um piquezinho. E você sabe que esse pique, ele tem que ir aqui, nessa costura, tá? Nessa costura tem que ir o pique. Respeita frente e costa. Frente, a parte mais bicuda, tá? Então, respeita frente e costa. Então, aqui, frente aqui, meio aqui a nossa manga já coloca um alfinete aqui também, tá? Para não mexer na nossa manga aqui. Ó. Coloca um alfinete aqui também. Já vamos preparar a outra, ó. Meio. Frente, costa. Né? Se tem dúvida, olha aqui no, no, no molde. Essa parte aqui é frente. Sempre a parte mais bicuda é frente. Então, aqui tá o meio. A gente, que é frente, meio. Frente, costa frente, Costa. Vamos pregar as mangas. Deu para entender, pessoal? Caso fique alguma dúvida, pode vir pedir, pode vir perguntar para mim, OK? Só como ficou. Mesma coisa com a outra, tá, gente? Então, ficou assim: essas manguinhas aqui, nós vamos colocar um barradinho aqui, ó. Tá? Essa peça ela é muito chique. Então, nós vamos colocar aqui também, tá? Bom, agora, o que, que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar o forro. pegar o forro e vai costurar daqui aqui até aqui e pregar aqui nas mangas só e daí virar ok Aqui, costura com costura, tá? Aqui, costura do ombro, costura do ombro. Agora, a gente vai costurar aqui, tá? A cava aqui. Desde a cava aqui, e vamos... Desde a cava da manga aqui, coloca a manga pra dentro, e vamos costurar a cava. Pra daí, a gente virar a peça, Tá bom? Bem certinho, ficou. Agora, a outra parte, a mesma coisa. Costura com costura. E cost... vamos costurar, vamos juntar. Agora, ficou assim. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar a peça. Que a gente deixou sem costurar essa parte aqui, essa parte aqui, ó. A gente costurou aqui, juntou por aqui e nas cavas. Agora, a gente vai virar a peça, tá bom? Vira com cuidado, né, Aí ah, eu esqueci de falar pra vocês, mas é bom sempre dar um piquezinho, principalmente onde tem curvas. Dá uma picoteada. ficou assim agora o que que a gente vai fazer a gente vai juntar os lados aqui a gente vai pegar aqui tá Ó, costura com costura tá Vou mostrar melhor aqui para vocês esse lado aqui com esse lado das costas lado da frente com o lado das costas costura com costura aqui no meio aqui e aqui por dentro a gente vai passar uma costura pra unir as duas, ok? Ó, como ficou esse lado já. Mesma coisa, a gente vai fazer com essa parte aqui, tá, gente? Mesma coisa. Parte branca com parte branca, cetim com cetim. E renda com renda. E por dentro vai passar uma costura juntando as duas. Costura com costura aqui sempre, tá? Ficou assim ah, primeiro. Vamos pegar. Essa. Agora nós vamos pregar as saias. Olha só como tá ficando a nossa peça. agora vamos pregar a nossa saia aqui. Tá aqui o nosso corpo, ficou assim, tudo embutidinho, tudo... Falta pra espontar ainda, mas tá tudo embutido. Agora, nós vamos pregar a nossa saia aqui. Tá aqui a nossas saias... No avesso, assim, a gente vai pregar ela só nessa parte aqui. Essa parte aqui a gente vai deixar, tá? Depois a gente vai colocar pra dentro. E aqui na parte das costas, tá, a gente? Aqui, ó. Vou colocando alfinete. Só nessa parte aqui, a gente já alfinetou, agora a gente vai passar uma costura, tá? De fora a fora aqui, tá bom? Vamos lá, então. aqui com a saia já, né? Já tá com as saias. Agora, a gente vai dar acabamento. Aqui, a gente vai pegar isso aqui, tá? Enfiar a saia tudo pra dentro, tá? Cuidar pra não pregar a saia junto, tá bom? Vamos ter que enfiar tudo pra dentro, E com todo cuidado, nós vamos vir daqui até aqui, deixar apenas um buraco aqui no meio. Uma parte sem costurar pra gente virar a peça. Mas, temos que cuidar muito para não pregar as saias junto, ok? Vamos lá, então. Costura com costura aqui, tá, gente? tu sai e volta de novo pra dar certinho a costura tá? aqui é onde tu vai deixar o buraco pra você virar a peça cuida pra ver se a saia não tá sendo costurada junto sempre arruma quanto maior a peça mais fácil de fazer esse processo quanto menor pior tá só piora Deixa o buraco aqui você vira. Com cuidado para não tá descosturando, rasgando a peça. Lembra que a gente tá trabalhando com o cetim. E cetim é danado. Ficou assim. Agora, a gente vai para esse pontar e aproveita e, tampa, e fecha esse buraco aqui, tá? Tá? Aqui, fizemos um acabamento de trás e da frente. Agora, a gente vai fazer um presponto por tudo, toda a peça. Vamos prespontar toda a peça. Cola, manga, tudo, ok? Assim, agora, a gente vai passar um pré aqui nas mangas, ok? Ó, só na, na capa. Ao redor da cava, tá, gente? Olha só, espontou a cava da manga. Vamos espontar a outra. Então, a nossa peça prespontada, tudo certo, ficou assim. Agora, a gente vai pegar essa, uma fita e a gente vai passar essa fita aqui, ó, tá? Passar aqui, para depois a gente colocar a nossa, colar a nossa rosa aqui. Aí, vai ficar assim, assustindo. Olha só. Ficou assim o nosso vestido. Agora, nós vamos colar isso aqui, bem no meio, né? A gente vai pegar a agulha. Vamos dobrar aqui no meio nosso vestido. Tá? Aí, o que, que a gente vai fazer? Vai pegar essa parte aqui, vai colocar um, um alfinete. E a mesma parte do outro lado também. Esse é só pra gente medir, pra ver aonde que a gente vai costurar. Então, aqui aqui, a gente vai pegar uma agulha, tá? Agulha de mão, tá? E aqui onde você marcou com os alfinete você vai pegar a agulha, a linha, e vai trazer franzindo aqui só essa saia de cima, tá? Faz um nozinho bem... Só a parte de cima, tá, gente? Só a saia de cima e a parte de cima, ó. Tô pegando só a parte de cima, tá? Ó. Pra dar esse efeito aqui. Esse é feito aqui. Aí, nós vamos colocar um lacinho aqui. Já aproveitamos e pregamos o lacinho ali. Só um já tá pronto. Agora vamos fazer o outro lacinho aqui onde a gente a gente mediu, tá? Depois vai a nossa flor aqui. Tá nosso lacinha tem que vamos aonde nós medimos sempre pegando assim. Outro lacinho vai aqui, então, o que a gente fez? só a parte aqui de cima né com a agulha de mão e colocou os lacinhos então, tá aqui o nosso vestido feito tá os detalhes um vestido rico em detalhes gente ó coloquei os botãozinho né aqui na manga nossa flor nosso lacinho esse dele como ficou olha só que lindo que ficou esse vestido e eu tô bebê que vai casar para você que vai casar e que levar sua bebê tá levar o as alianças para você né Olha só um charme esse vestido agora nós vamos fazer a grinalda para combinar com o vestido tá Vamos fazer a grinalda, então. Vamos fazer a grinalda. Está aqui a nossa grinalda. Nós vamos dar uma leve franzida, tanto na no nossa, nas duas peças. De tule, tá? Quanto na renda, a gente vai dar uma leve franzida na, na overlock, tá? Das três juntas. Está aqui franzido. Nossa. Reserva. Deixa ele reservado. E vamos fazer a parte de cima da grinalda aqui. Ok? A primeira coisa que você vai fazer é passar uma costura aqui, ó, aqui nessa parte, juntando, juntando isso aqui, ó, tá? Das duas peças. Feito isso, nós vamos juntar as duas peças, direito com direito, avesso com avesso. Aqui, ó, vamos passar a costura aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, tá? Só vamos deixar aqui em cima. E vai virar virado, você vai para espontar tudo e aproveita e já fecha esse, essa parte que deixou aberto, para virar, você já passa uma costura ali já. E já fecha, ok? assim. Agora, você pega o filete, dobra duas vezes pra dentro e uma vez no meio. E vamos fazer um filete pra nós amarrar. Vamos fazer um filete pra gente amarrar na grinalda. Fez o filete aqui, ó Fez esse filete aqui Nós vamos Dobrar aqui E passar uma costura aqui Deixando solto Mesma coisa aqui Dobra pra dentro E passa uma costura O filete tem que estar tá solto Aqui também, tá? Dobra pra dentro faço uma costura, filete solto, aqui pronto, nós vamos pregar a grinalda aqui. Aqui, ó. No meio dessa costura aqui, tá? A gente vai colocar a grinalda aqui. Agora nós vamos colocar as flores... E aqui, tá feita a nossa grinaldo. Nossa, que linda que ficou. Aqui. Aí, você tem a opção de fazer com esse aqui, junto, como eu fiz esse aqui. Ó. Ah. Ou assim, só com dois, com duas tule, Tá? Eu gosto mais assim, só que as duas tulhas, que daí aparece bem o detalhe do vestido, ok? E a nossa linalda. Tá pronta a nossa peça, gente. Olha que charme que ficou a nossa peça. Aqui tá o nosso manequim vestido com a peça. Olha só essa grinalda como ficou. E aqui ele tá com a outra grinalda, ó. Tá com essa que eu disse que eu que eu prefiro. Que ela fica transparente aqui, dá para ver bem. O detalhe, os detalhes do vestido. Então, eu prefiro essa do que aquela que eu mostrei antes, né? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu achei muito lindo esse vestido, tá? Eu amei o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha aí pra gente. Né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. Esse é o nosso quarto vídeo do mês das noivas, tá? A gente já fez a cartola, fez o smoke e fez mais um vestido de noiva, um vestido de noiva lindo também, perfeito. E esse aqui, então, é o nosso quarto vídeo, ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, né, e compartilhe o nosso vídeo, Compartilhe o nosso vídeo, assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. E com isso a gente terá mais ânimo, mais vontade de trazer novos vídeos, novas técnicas, novas peças, novos modelitos novos para vocês, ok? Tudo novo, né, gente? Então, ajuda a gente aí, aquele negócio, uma mão lava a outra. Eu trago os novos, novos modelitos, ajuda vocês na montagem, explico tudo certinho. E vocês me ajudam divulgando o meu trabalho, né? Então, gente, esse molde eu vou estar disponibilizando no grupo Animania Pet, né? Naquele grupo do Facebook Animania Pet, quando o nosso canal chegar a 1.500 inscritos, tá? Nós já estamos com 1.000 e alguma coisa aí. Então, quando chegar a 1.500, eu vou deixar esse molde lá para vocês. Baixar no tamanho 3, ok? Então, gente, é isso. Por hoje é só, gente, é isso aqui, né? Se você não nos acompanha nas nossas redes sociais, nos acompanhe por lá. Eu tenho face, o meu Face particular e vou amar te encontrar lá, tá? Animania, nosso canal também tem Instagram e Facebook. É só vocês procurarem lá, ok? Então, gente, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E eu amei esse resultado aqui, eu amei esse modelito de vestido, ok? Por hoje é só. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, tchau!